Fala rapaziada, eu sou Alves, aqui é o seu Titi, trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo, galera Hoje eu trago para vocês um vídeo aqui no DDT Walker. Mano, eu dei uma abandonada aqui no DDT Walker. Não deu nem pra mim pegar muito FC ou acabei... Fazer evolução. Devido a o que? Devido a porque minha filha nasceu, se você quiser dar os parabéns Dá os parabéns aí nos comentários Se você quiser um vídeo que eu faço com Eva aqui, eu posso até pensar em fazer, né, porque eu é... Tá com oito dias de vida agora né, completou nove, porque a gente já tá no dia 13, Não são ser dia quatro Bem bonitinha mesmo galera <risos> Mas enfim, voltando aqui no intuito do vídeo, eu vou precisar de uma pessoa para poder querer ver Fazer as missão aqui mano, que as missão, as tarefas que tem aqui ó Completar todas as tarefas Galera, se você conseguir fazer isso aqui pra mim mano, eu posso te ajudar, entendeu? Ajuda sua conta, faço uma recarga pra você na sua conta. Mas eu preciso que você upa minha conta, mano. Tipo, upa não. Vou fazer todas as missões, conseguir honra, conseguir tudo pra mim fazer evolução aqui. Porque eu não quero desistir do DDTank e eu tô focado no DDTank qualquer. Então, se você quiser me ajudar, tá deixando a minha continha aí na descrição, fechou? Na minha continha, eu deixo meu Instagram aí na descrição e também meu WhatsApp. Daí você entra em contato lá comigo lá que eu vou já te passar aqui a conta. E é isso, mano E lembrando bem, cara Se você for um, não for inscrito e querer tentar catar a conta Não vai ter como, porque Você vai só fazer as missões Não vou passar a senha da mochila Só vai ter que fazer as missões aqui, mano E assim você vai ter me ajudando E se você me ajudar muito Eu vou fazer uma recarga pra você Entendeu? Uma recarga boa, boa mesmo E é isso, né? Então, quem quiser ajudar Tá aí, tá aí que vem a proposta Uma recarga pra quem fazer me ajudar a fazer todo... É, tipo, vai ser um ajudante aqui na conta, tá ligado? É isso que eu quero tentar dizer para vocês aqui Entre em contato, se você tiver interesse Joga muito de tank Tem tempo, tá ligado? Porque eu não tô tendo tempo, tô trabalhando Não tá sobrando tempo para nada, nem para fazer vídeo pra vocês terem noção E é isso, né, galera? Vou... Vou mostrar pra vocês como que tá a continha É porque as figura, mano Tá desativada, entendeu? Ela tava com 6 milhões, galera eu Tava com 12k de atributo mas por causa das figuras que tá desativada Fala assim, desativada não, né tá, Tem que ativar elas, né, deve selecionar E ativar aqui por um dia Ah lá, o Tandion aqui gasta E no momento não tem isso tudo, né Mas enfim É isso, né, galera Espero que vocês possam, é, possam me ajudar, né Tô com a minha sociedade aqui, ó de XDD Tank, quem quiser entrar Tá aí, ó Nessa sociedade que eu tô tendo aí no momento Deixa eu aceitar esse mano aqui Tar, tem uns cupomzinhos aqui e é isso, quem quiser se juntar à guild aí, faz o favor de se juntar né, para ajudar o Titi e vamos que vamos né galera então vou ficar aqui esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado deixa o like aí, fechou? que eu vou estar trazendo mais vídeo aqui e é isso, quem quiser entrar em contato, o whatsapp tá na descrição se você não tiver whatsapp, tiver facebook ou Discord, alguma coisa assim Eu vou estar deixando tudo na descrição, fechou? Tem meu grupo aqui do Discord aqui, galera Não tô conseguindo entrar no momento, né? Mas eu vou tentar entrar Sempre que eu puder Esse é meu grupo aqui no Discord, fechou? E tá aí, mano Tem muita gente, ó, pra vocês verem Tem 41 pessoas E meu grupinho tá aí, mano Deixei abandonado, mas tá aqui Se você quiser entrar Entrar em contato comigo, senhor Titi é o Nick. E é nóis, mano. Deixa eu só sair do Discord aqui. Minha traqueira tem qualca. Então vocês entenderam? Espero que sim, mano. E até o próximo vídeo. Entra em contato, hein.